Eu use o cartão de débito, quando você puder usar o débito, usa, mescla um pouquinho, usa 10% no débito e 90% no crédito, tá, para que o banco veja que você movimenta bastante a conta no débito e no crédito, se você é um cliente digital, né, e, e se possível tem algum produto do banco, né, para criar o histórico de lastro, de lastro é com o C6 Bank. Um cartão também que atenderia você às suas necessidades para tentar fazer com que você é, não sinta tanto com a, ca a queda do pão de açúcar seria o C6 Bank Black, porque o C6 Bank Black você pontua 2.5 a cada dólar gasto, então se você comprar 5 mil reais, 5,21 multiplica por 2.5, você teria uma quantidade de pontos no, no Carbon no Black. Leandro, por que você não fala um cartão que seja mais fácil para todo mundo pegar? Bem, o Black do Varejo do Itaú, e o Infinity, você transforma ele com gold com platinum internacional. Então, qualquer cartão varejo do Itaú, tendo uma renda e disponibilidade para você o cartão, lógico, passa por análise de crédito. Esses dois cartões seriam fáceis de conseguir. Né? Mas você teria que ter um cartão Platinum, Gold ou Internacional. O C6 Bank. É a estratégia. Você vai abrir uma conta e torcer para que o banco é, faça uma boa análise sua e aprove o black de cara. Caso não aconteça a aprovação do black de cara, você tem que fazer o quê? Trabalhar a sua conta para que o banco te enxergue e aprove logo lá na frente para você o black deles. O black deles pontua 2.5 por dólar gasto e os pontos do black nunca expiram. Então você teria um cartão que se gastar por exemplo 10 mil, você vai lá, divide por é, 5,21, multiplica por 2,5, você tem a quantidade de pontos do Carbon. Por, pelo pontos não expirar, você pode ir juntando, juntando, juntando, juntando. Em uma promoção de transferência bonificada, você dobra essa quantidade de pontos que você tem com o seu cartão. Então você teria uma chance é, boa aí para conseguir o cartão é, do C6 Bank. Como como eu faria isso? Cara, é, você tem uma chance que é usar aquela estratégia que eu fiz lá atrás. Qual? colocar em débito automático duas faturas, três, tá? Pagar em dia as contas, colocar o, o C6 Bank como um banco que você usa para que o sistema entenda isso, né? Leve o Open Fine para o C6 Bank. Eu use o cartão de débito, quando você puder usar o débito, usa, mescla um pouquinho, usa 10% no débito e 90% no crédito, tá?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 você teria uma, uma boa aceitação de pontos e milhas para você acumular no C6 Bank e também no Itaú. Então, esses três cartões, o Black do C6, e o Black do Itaú e o Infinity do Itaú, varejo, você estaria é, em, uma, em uma situação confortável, diferente daquelas pessoas que não têm um cartão como esse. Por exemplo, se você tiver um cartão do Bradesco, o, o cartão Black, Infinity, Agora, é, é, gold é, grafite mais esses cartões perdem para esse que eu acabei de falar para você você tem um cartão do BRB é, Gold Platinum Black Fint perde para esses três cartões que eu falei para você em pontos e milhas tá estratégia pontos e milhas você tem um cartão de Santander o unique Platinum Gold perderia para esses cartões que eu acabei de falar e todos os demais nesse nível perderia para esses três cartões. Ou seja, o C6 Bank, 2.5. O Black e o Infinity do Itaú, 2 reais um ponto, você teria um up a mais do que essas pessoas que não teriam esses três cartões. Tá? E aí você teria é, hum, uma, uma chance a mais né, para conseguir é, esses cartões é, e com pontos desses três bancos. Desculpa, desses três cartões, desses dois bancos Itaú, Itaú e também é... Itaú, Itaú e também, como eu diria, o C6 Bank. Né? Certo? Show de bola! Então, nas condições que nós temos hoje, você teria esses três cartões, estando eles acima desses outros bancos que não tem essa vantagem desses cartões. Tá? Então, se você consegue manter esses cartões ativos, quando eu falo vocês, é vocês que usavam o pão de açúcar e está sentindo uma falta de um cartão bom para acumular pontos. Então, neste caso, tá? neste caso específico, você teria esses cartões que poderiam ajudar você a continuar o seu trabalho com pontos e milhas que você fazia. Tá? Agora, se você é um cliente, tem um cartão melhor do que esses que eu estou falando, logicamente que você não se enquadra a esse perfil, tá? É, a live de hoje é qual? Para aquelas pessoas que queriam ter um cartão que seja um pouquinho melhor que o Pão de Açúcar é, hoje, na situação que está. Né? Hoje o plástico do Pão de Açúcar pontua 1.5, o Black pontua 2. Então, entre ter um cartão plástico que pontua 1.5, um Black pontua 2, e ter um Black pontua 2 por um real, e um C6 Bank 2.5 por cada dólar gasto, esses seriam as melhores opções do mercado. Né? Se você falar, ah, eu quero um, um Elo mais. Então, mas nós estamos falando de um cartão que, que seja mais ou menos, um pouquinho agora melhor que o Pão de Açúcar. Né? Então, eu não estou buscando é, cartão que seja de altíssima renda, o eterno Altos, é, The One, Dux, nada disso. É um cartão que é factível para qualquer um pegar o cartão. Por exemplo, o Alex, quanto que o Alex ganha? Salário R$ 2.000, R$ reais de salário? Ele tem o Black do, do Itaú, varejo. Como que ele conseguiu? Ele transformou o cartão o varejo dele nesse cartão. Então, se o Alex conseguiu, com uma renda baixa, ter o cartão Black do Itaú nessas condições, você também pode, então, se abriu para ele e ele conseguiu, por que, que você não conseguiria? Né? Se ele não paga anuidade, por que, que você vai pagar anuidade? Eu trouxe para vocês três cartões que hoje no mercado não existe nesse momento melhor que esses três. Ah, mas eu queria um cartão mais tudo bem. Se você fala assim, o C6 Bank ele tem anuidade? Tem anuidade. Só que ele isenta por gastos mensais 8 mil isenta, é, se você for cliente do segmento partners, você está dando um ano grátis, né? então tem custo? Tem custo, mas em termos de pontos é os três melhores. Se eu falar, ah, traz um... é, pega o cartão é, grafite do Banco do Brasil, tá, mas quanto que pontua esse cartão? 1.4, de 20 por 5, 21, multiplica por 1.4, quantas milhas você vai ganhar? Então assim, se é para ter um cartão bom, esses três são os melhores, tá? E aí, é, você teria essas condições: cartões que você pode dobrar a pontuação, tá? Então, nas condições atuais, esses três cartões: é, existe a possibilidade de você não pagar anuidade, tá? Então, o Pão de Açúcar Black, o Pão de Açúcar, enfim, desculpa, uma, o, o Itaú Black, o Itaú Infinite, é, na condição de varejo, tá? Já o cartão é, C6 Bank Black, você teria a condição de isentar a idade dele nessas condições. Tá?